São Paulo é sempre mais tranquilo, porque a gente tem muito contato, principalmente por ser do funk, parça, o bagulho veio da favela, então qualquer quebrado que não gente cantar a gente sabe desenrolar. Agora a gente vai fazer show em outros estados e a gente já arrumou um problema uma vez, que a gente foi fazer, onde era, Guto? Mato Grosso, não. Mato Caralho, Grosso, eu na hora. e lá, é... é outra galerinha que cuida lá, né? <risos> tá ligado? Não sei <risos> que eu posso falar isso aqui, mas... Mas é, mas Entendeu, é. Entendeu, né? E aí eu tava lá, beleza, deitado no quarto, aí me liga o Guto. Entendi, oi Guto, beleza? Irmão, chegou uma... Não sei que carro que era, Hilux? Hilux? Chegou uma Hilux aqui, não sei quantos manos de fuzil, falando que quer o MC de São Paulo. Como assim? Vou explicar. Pô, você é só ator, grupo, foi que você eu, é bobo? Isso foi o que eu atendi, foi essa notícia que eu recebi. Você eu falei, deu um hotel de boa. Tá, o que acontece? Eu fui lá e fiz um vídeo. E aí, galera, vou estar no Mato Grosso, fazendo um show aqueles vídeos padrão. E aí, nós estamos juntos. E fiz assim no final. Só que lá tem esse lance de tudo sinal. Tudo três lá, né, as bagulho e tal. Tem esse lance Nossa. de sinal. Mas São Paulo não é tem, né? Tira foto até que... Sei lá onde com o dedo. Sim, sim, a gente entendo. Cheguei lá pra quê, o Guto? Não, vou desenrolar aqui. Aí eu fiquei pensando no quarto e falei: Meu Deus do céu, os caras vêm me buscar armada Ficou aqui. Tô em choque. Lógico. Oh, imagina Micho. você tá deitado, Mitch, com um cara. Desculpa, desculpa. Tô <risos> é em choque. Chegou a Hilux com os caras com a metranca <risos> imagina aí. Imagina se eu usar o liga. Falei, Mitch, tudo bem? Tem quatro caras aqui, tudo de fuzil, querendo trocar ideia com você. <risos> Falei, fudeu, claro, Ixi, você... Logo você! lá, resolve essa porra. Aí eu fiquei no quarto e falei, mano, se o Gutão ficar lá, os caras vão achar que eu tô me escondendo aqui, eu acho, no quarto. Falei, eu vou lá. Corajosão, <risos> tremendo. Fui lá, ô, beleza, aí o que acontece? Tomara que esse cara não veja esse vídeo. vou falar O cara, pique lá o irmão que veio trocar uma ideia, hum. ele era gago. Tá. Nossa, aí não dá medo. Aí, aí se o cara chega Aí, você. Aí, não, eu vou, vou falar a primeira frase dele. Para meu aí. A gente não vai poder mais. Pro Mato Grosso mesmo, né? Tá meio brecado lá os MC de São Paulo. Mas tudo bem. O cara, eu falei, e aí, beleza, irmão? Ele falou, essa satisfação. Eu já baixei a cabeça. Cara. Fiquei aqui, ó. Filha da puta. Só fiquei aqui. Ar... cara armado. Eu aqui, ó. Na hora, você já baixou a cabeça. O Guto no ombro dele aqui atrás assim, ó. Não ri. <risos> não ri. <risos> Ele, não, que ele não vai morrer. Se você rir, ele vai morrer. <risos> <risos> ele tava assim, e eu aqui, ó. Caralho, te não rir real. te não rir na, na vai, vida tó. da sua cara. Ô, jura, meu medo acabou todo ali. Ele, essa satisfação. Até a arma dele foi de brinquedo, essa porra. Ele aqui, aí eu, se, eu baixei a cabeça, aí. Eu não vou ficar mentando toda hora, senão eu vou gaguejar pra caralho. Mas ele, sem, tudo que ele falava era gago, óbvio. E aí ele falou, mano, porque você fez o sinal lá do... 3, você fecha com tal comando, não sei o que Aí o Guto, a gente só fecha com Jesus Cristo, pelo amor de Deus. Ele falou? Falou. Tá ele, mas, ele falou mas, mas nessa ele falou, hora, Jesus Cristo é nosso salvador, vamos Ele falou, o Guto falou, aqui não tem esse negócio de facção, não é minha equipe, a gente só fecha com Jesus Cristo. E beleza, o cara gaguejando e embaçando. Só fecha com Jesus Cristo. <risos> ele falou, eu juro. Mas falou sério, tá ligado? E aí o cara falou. Só com o JC, Você vai ter que fazer um vídeo falando que você fecha com nós como é que eu volto para São Paulo se eu falar que eu fecho com vocês aqui? Falei, mano, pelo amor de Deus, eu vim cantar, tá ligado? Só vim fazer esse ah, meu trampo. Ah, meu mano. E eu dou B.O., parecia que eu tava sei lá, filme mesmo. E aí ele falou, eu falei, mano, eu não posso fazer, juro para você, se eu fizer isso, eu vou me fuder em São Paulo. E aí ele falou, o que, que, que você vai fazer, então? Eu falei, mano, eu posso fazer um vídeo falando que eu não fecho com nenhuma facção, que eu vim fazer meu trampo. E aí ele, beleza, pode fazer. Aí eu peguei o celular falei, e falei, antes disso, ele mandou uma lista de transmissão, não sei como faz isso, pra cidade, falando, se ele subir no palco, pode meter bala. Não foi, Guto? Ele mostrou, ele falou, olha aqui, ó, o aviso tá dado, não sei o quê, pra frente, toma. Caraca, falei, não, pelo é amor criado. de Deus, pra que isso? Aí eu fiz um vídeo falando, ei, galera, tô aqui no Mato Grosso, vou fazer meu show, não fecha que nem uma facção, só com Jesus Cristo. Eu não falei, não fecha que nem uma facção e só vim fazer o show. Aí ele, só um minuto, só, só, só, só um minuto. Eu, eu <risos> num grupo lá no WhatsApp, cara. Tá, beleza. Aí mandou uma lista de de novo, falou, gente, tá liberado, foi mal-entendido, pode curtir o show do JP. Aí o Guto, mas com que garantia que ele vai subir e não vai tomar um tiro? Não, no não lógico. Aí, Nunca, é, exatamente. Garantia, garantia? aí mas ele perguntou, né, porque vai saber, não sei se o cara mandou mesmo no grupo, cara de costa ele, com que garantia? Aí o cara falou que é o crime, é uma palavra só. E demorou. É isso. Mas, parça, você vai fazer o um show de boa? Fala a verdade. Chegou, chegou quatro caras com fuzil. Você é louco, ó. Ontem eu falei Você que te tá amava... Não, e o problema, desci. eu tenho mania de cantar e... Ei. Como que é, qual que é? Tô nem aí. Esquiva... <risos> só que silenciador, né? Poxa, aí não é nada, na Você é louco, cara. Lógico, o efeito, é ia pá... <risos> ah, é hoje. Você é louco, viado. o que acontece? Só eu que, não faço esse show, que, mano. o que acontece... memória é Vai, se eu fiz. Eu falo, irmão, Juro. eu pago pra não fazer... Forte abraço, juro. Hein, Esse dia rar... eu, cheguei, <risos> eu cheguei. Alô, Portuga, paga pra nós. <risos> eu cheguei no hotel esse dia, mas eu caguei mole, mano. Eu caguei tá mole. Sentindo? Salve, Portuga, te amo. Bem, eu cheguei no, no hotel esse dia, eu... sabe que você fica nervoso e caga mole? Eu mole pra caralho, mano. Tava muito nervoso. E eu tenho mania de ir no show fazer essa porra de sinal. Mas eu não fiz. Mas eu cantei, eu juro. Era uma mão pra trás eu outra no mic. Porque eu tenho mania, ei, rapaziada, fazer isso. Se eu fazer isso todo mundo lá. E tinha uns caras olhando lá pra mim sim, não tinha? tinha. Tinha uns. Nossa, mano, cinco caras. Os caras cara assim, só tá assim, sendo Ser do cara. Fizão três. <risos> Fizão três. <risos> é, no camarim os caras. Que, queria que eu te segurasse a bandeira da facção dos caras. Falei, ah, pelo amor de Deus, cara. Como é que eu vou fazer um bagulho desse? Nada a ver, Falei que quando eu tava em São Paulo os caras tá no aeroporto. Vai ser a mesma coisa. Mais quatro com fuzil, mas não vai ser gago. Mas